Senhoras e senhores, que saudade que eu estava de vocês, sejam bem-vindos a mais um Chá com Alvinho, nossa terceira temporada, juntos, agora na edição de Tortuga, com os nossos novatos, estamos estreando o nosso quadro com ele, que tem 29 anos, a é de Peruna, Rio de Janeiro, e eu tenho certeza que ele não queria estrear esse quadro, mas acontece, alguém tem que estrear, seja muito bem-vindo, Emanuel Sobreira. É, é assim, é engraçado porque o chá com o alvinho era uma coisa que eu queria participar, mas não tão cedo. Fazer ah. o quê, né? Mas, já que eu tô aqui, vamos aproveitar o momento. Vai ser legal. Ai, eu amo que vocês que vocês conhecem, assim, que vocês acompanham, que vocês já assistiram antes. Às vezes a gente fica gravando é, essas entrevistas a gente fica assim, ah, ninguém assiste isso, pelo amor de Deus. <risos> e vai ficar os outros falarem. Né? aí quando vocês falam que assistem, eu fico todo empolgado. Não, e eu caí de cabeça no jogo, então meio que eu pesquisei tudo, então assisti tudo para ter uma noção. Foi bom, me ajudou. Que bom. <risos> me ajudou. <risos> Amo. que a capacidade das pessoas de rirem de si mesmas, eu faço isso sempre. É... Amigo, vamos falar então um pouco de como que foi. Você falou que você caiu de paraquedas nos jogos e realmente assim, é uma temporada de novatos, então a grande maioria das pessoas realmente não eram rostos conhecidos do pessoal que já está acostumado a, a, a, a, com o mundo dos jogos. Né? Primeiro, então, seja muito bem-vindo ao nosso mundo, espero que você que não seja só a sua última experiência, que você jogue outras coisas e fique entre nós. É... Mas vamos falar um pouquinho de como que você veio parar aqui, como foi, a... como foi essa história sua, essa sua trajetória até chegar no VD Então, foi... eu nunca participei de jogo nenhum, não conhecia jogos virtuais, uh, foi meio de paraquedas mesmo Foi numa postagem do Carlinhos no Instagram que eu vi sobre a, inscri a inscrição de Tortuga já e aí, aí que eu fui pesquisar, joguei no Google e parei na, lá na Wiki E fui ler sobre, sobre o VD e sobre tudo E até fiquei um pouco relutante em participar, em me inscrever Mas aí conversei com o Carlinhos, ele me incentivou E eu resolvi tentar, assim, foi até uma surpresa ser escolhido Não conhecia ninguém do cast, não conhecia ninguém da moderação Então foi tudo novo, assim, bem surpresa Legal Carlinhos, então, aí tem um pontinho. Trouxe um, um, um coleguinho para o mundo dos jogos. E, Emanuel, você era um fã do Survival? Você é fã de, do programa do Survival? Você conhece, se assistia? Ou também era uma novidade para você, o formato? Assim? Não, não, eu já era fã do programa, já assisti bastante temporadas, ainda assisto até hoje. Estou é, revendo umas antigas. Então, foi meio por isso também, porque quando eu vi a postagem dele, a referência por Survival, foi o que me chamou a atenção. Aí que eu fui entrar no perfil do Instagram, fui ver o que, que era. Aí que eu descobri que era um jogo, mas antes eu não, não sabia. É, eu acho bem legal, assim, para quem é fã do programa, porque eu acho que dentro do que é possível, o jogo é uma experiência bem próxima da experiência do, do programa, assim, sabe? Dentro do que é possível reproduzir, assim, no no canal virtual, né? Eu acho que é uma experiência bem legal, assim. Sim, eu fiquei, fiquei bem surpreendido, assim, porque a gente fica pilhado realmente, o jogo mexe com a gente e eu senti tudo assim, não achei que fosse, não, não achei que fosse dessa forma, mas eu senti ah, tudo é que é muito. É, isso Foi é muito, muito legal as pessoas não terem muita noção de onde elas estão entrando. E aí, quando elas vêm, elas estão lá. Meu Deus, eu não estou trabalhando mais. Eu só consigo ficar falando com as pessoas. É bem comum. Mas, assim, ao mesmo tempo que a gente sofre, a gente se diverte também, né, Com certeza. Valeu a pena. Só. Uma coisa que você colocou na sua frase, de na, que ficou na sua frase de perfil, e que eu acho que foi bem marcante sobre você, assim, sobre o seu perfil, é que você não leva desaforo para casa, você repita mesmo, principalmente quando você acha que você tá certo. É, e eu queria assim, que você falasse um pouco mais sobre esse traço da sua personalidade, e se você acha que isso chegou no jogo, que de alguma forma... E, de alguma forma, isso te atrapalhou no jogo para fazer você ser eliminado cedo? Uh, talvez não, mas é questão de... de eu me sentir seguro com as pessoas. Eu sou muito verdadeiro em tudo que eu faço e eu senti conectividade com algumas pessoas e com outras, não. E com essas que eu sentia conexão, eu acabava me entregando mais, falando mais abertamente, e isso acabou entregando um pouco meu jogo. É, até que a gente não chegou a ter nenhum ponto de, em que eu precisasse mostrar o meu ponto de vista sendo, como é que eu posso dizer? Defendendo mais o meu ponto de vista e... Estar você, né? É, tipo, não, não levar o desaforo para casa. Eu não precisei debater nada com ninguém nesse ponto. Até queria porque eu acho que... <risos> é, eu queria um pouco poder me defender, porque eu acho que essa eliminação foi um pouco injusta. Mas, fazer o quê? <risos> Vamos falar sobre a sua eliminação, você vai explicar porque você acha que ela foi injusta. Mas... É... No geral, assim, pelos comentários que os meninos fizeram de você no podcast, pelo que a gente percebia na plateia, você era uma das pessoas da minha aliança lá do, do Top 5 lá, dos meninos, eu acho que as pessoas tinham, tinham boas expectativas sobre você, assim, acho que você causou uma boa impressão inicial na plateia e, e talvez, assim, não sei como é que foi isso no podcast, você acha que... É, você foi visto como uma ameaça dentro do, do cast? Você acha que. O que, que você acha que causou essa boa impressão? E você acha que. Se você concorda com isso também, né? E se você acha que isso em algum momento te prejudicou? Então, eu. É... Eu sempre fui muito comunicativo, muito de interagir com as pessoas. Então, eu acho que isso chamou um pouco a atenção. É, eu comentava bastante no grupo, comentava bastante na... no nosso chat mesmo. Então, acho que as pessoas se sentiram um pouco incomodadas com isso. Tanto que, principalmente na primeira semana, né? É o que eu falei lá no final. É prego que se destaca, tão martelada. E eu acho que eu me destaquei muito. Chamei muita atenção para mim. Essa questão de comentar, de falar. É... Acabava tomando um pouco a liderança de algumas coisas também. Então, isso pode ter chamado atenção para mim. Em questão da plateia... É... Fiquei bastante surpresa, não esperava, mas foi muito legal ver que tinha gente torcendo por mim e gostei muito dos comentários do podcast, foi muito legal e ali, ali, é, o comentário, eu senti que comentários deles foram foram muito verdadeiros em questão de talvez essa parte misteriosa minha fosse me prejudicar um pouco que não saberiam se eu seria um alvo ou não. Isso eu senti essa dúvida até o dia da votação. E menino, a plateia é um negócio que também assusta quando a gente tá é chegando, né, você saber que, tipo, que as pessoas acompanham o jogo, realmente no dia do CT tá todo mundo ali vidrado, comentando, como é que foi para você perceber, assim, porque você que tá falando que nunca tinha acompanhado, como é que foi para você perceber esse, esse envolvimento da galera, assim, que a galera realmente é muito envolvida com o jogo? Cara, foi tudo surpresa pra mim Porque eu realmente não esperava ter torcida Eu não esperava tantos comentários é, Recebi mensagens no privado E foi muito legal As pessoas incentivando Essa conexão que a gente tem com pessoas Que, que talvez se não fossem pelo jogo é, A gente nunca, nunca veria elas, sabe? Então foi muito legal ter essa oportunidade De criar essa conexão Foi muito bom e, assim, legal que você tá falando isso, porque, assim, você ficou pouco tempo no jogo, mas, assim, tá, tá dando pra ver que você realmente conseguiu criar conexões com as pessoas e, e isso é o que eu acho que mais vale, assim, isso que eu acho que fica pra depois, assim, é disso que a gente se lembra quando a gente tá lembrando do jogo, assim, os amigos que a gente faz, as conexões que a gente cria, e é o que você falou, assim, eu acho que é... O, o, o, o VD, ele, o VD e os outros jogos, né? assim, o mundo dos jogos no geral, ele, ele acaba aproximando pessoas que têm muito em comum e que talvez não se encontrassem de outra forma. Sim. E hum. isso foi, foi muito perceptível para mim, e com certeza muita gente conseguiu se conectar comigo de uma forma muito legal, e são pessoas que eu quero levar pra frente. Algumas sim, sim, sim, outras não. Ah, eu amo, amo. Essa ah, parte que <risos> pouco... eu você não vai ficar aqui só sendo <risos> fofinho não tá mas me conta um pouquinho de como foram as suas primeiras impressões do jogo assim tipo começou o jogo e aí como que bateu em você assim no jogo um, foi, aquela, aquele início foi muito eufórico eu tava bastante ansioso já desde a inscrição uh, a, a apresentação do cast foi muito foi muito assim enérgica todo mundo já se comunicando se adicionando Fui dormir super tarde e conversando com todo mundo. Os primeiros dias foram, foram ótimos, assim, de, de interação. E a gente descobri vínculos com as pessoas e coisas que a gente tinha em comum. Isso foi muito legal. A, a organização também do jogo, muito, muito legal. A moderação foram, foram super respeitosos, super atenciosos. E eu gostei muito. O que você achou das twists? Da temporada, que teve bastante, né? Assim, teve bastante novidade. Especialmente, eu quero que você comente o que, que você achou de não poder ter print. De não podermos trabalhar com print. Caraca, sinceramente, eu gostei. Porque quando eu pesquisei sobre o jogo, antes de me inscrever, o que eu li sobre... No grupo mesmo, né? As, as temporadas passadas. É... Eu achei que seria interessante isso dos prints para as pessoas provarem que estavam falando a verdade e tudo mais. Mas o legal de você não poder usar os prints é justamente isso de você estar tá mais perto da realidade do, do jogo. Você tem que convencer as pessoas pela sua lábia e tudo mais. Talvez isso tenha sido até um pouco do que me prejudicava, porque eu não tenho lábia, não sei mentir muito bem. Mas eu tentei. <risos> e as outras Twitchs? Você gostou dela? Você achou que Vão, vão dar uma dinâmica legal para o jogo? Vão, vão sim. É... A questão da, das árvores eu achei muito complicado ter que desculpar a árvore. É... O jogo aí estimulando a gente a desmatar, né? Greenpeace, por favor. Mas... Ah, ai! <risos> e você é, é da natureza, né? Você é defensor da é, natureza. Que... Pois é. também. foi. Acho por isso que eu não achei nada. Me senti muito mal em desmatar. <risos> Ai, ah, eu amo, amo. Mas achei bem e, não, legal. gente. Escológico vai... é correto, de... né? ficar... é, Vai fazer até as tribos interagirem mais, né? Porque, querendo ou não, uma tribo depende da outra para receber as dicas aí. Então, acho que isso vai ser legal. E o que, que você acha de ter só duas tribos de dez pessoas? Cara, isso foi bem pesado, eu esperava pelo menos três, porque fica mais difícil de você criar vínculo com todo mundo e principalmente das suas alianças, conseguir interagir entre elas, por ter muita opção, então às vezes a sua aliança é, não interage com quem é da sua aliança, então fica complicado. Eu preferia que fossem três tribos. E qual a sua primeira impressão geral, assim, da sua tribo? Você gostou? Você acha que você teria se dado melhor na outra tribo? O que você acha? Eu esperava essa pergunta. <risos> Cara, sinceramente, eu acho que eu teria me dado bem na outra tribo. É, eu senti mais conexão com as pessoas de lá. Tem pessoas na minha tribo que foram muito especiais, ainda são, depois do jogo, mas eu acho que eu teria me dado bem na outra tribo. Acho que seria mais fácil para eu me conectar com as pessoas. Muito bem. <risos> tá. Resposta polêmica. Eu adorei, achei ótimo. Você foi super sincero. É isso aí. Olha só. Uma outra coisa que... Assim, o jogo começou bem movimentado, né? E aí a gente teve a desistência da Renata, infelizmente, logo no começo do jogo. É... E como é que foi? E você era da tribo dela, né? E como é que isso foi recebido pela tribo? Como é que isso mexeu na dinâmica da tribo? Você acha que isso te prejudicou de alguma forma? É... Comenta um pouco sobre esse episódio. Vamos lá. A, a Renata é um assunto muito complicado na tribo. Porque... Ela foi uma pessoa que ninguém teve vínculo com ela inicialmente, mas depois, quando ela conseguiu se mostrar, ela foi uma surpresa para todo mundo, porque ela era muito engraçada, e inicialmente ela tinha sido opção de votos de algumas pessoas, mas essa imagem dela foi mudando com o tempo. A saída dela mexeu com todo mundo, eu acho, mexeu com o jogo de todo mundo. Ela era uma pessoa próxima a mim, a gente estava conversando bastante, e eu acho que isso mexeu também com o meu jogo, mexeu com a percepção das pessoas em relação a mim, porque ela realmente foi um furacão, ela era bastante expressiva, bastante é, ansiosa com tudo e eu acho que ela pode ter influenciado bastante assim, na decisão de todo mundo. Olha só, a menina saiu cedo, mas saiu causando, já já deixou o recado, já deu o nome dela já. Com certeza, com certeza ela mexeu bastante na tribo, balançou tudo. É, vamos lá. Gente, agora eu combinei isso com ele antes da entrevista começar e agora essa é a novidade para vocês. Eu tenho certeza que algumas pessoas não vão gostar muito dessa novidade, outras vão gostar. <risos> a gente vai fazer esse teste. O Chaco Alvin essa temporada, ele vai tentar interferir um pouco menos no jogo de quem ainda está dentro da temporada. E a gente vai evitar é, jogar informações, especialmente informações que, que quem está dentro do jogo não saberia se o entrevistado aqui não falasse essas, essas informações. Então, com isso em mente, é, é, comenta um pouco para a gente como é que você acha que se desenhou a sua eliminação. Ah, vamos lá. Eu acho que veio um pouco dessa minha mania de querer defender quem está comigo. Eu, é, como eu falei, eu criei conexões com pessoas específicas que não criaram conexão entre elas e eu queria defender todo mundo. E nessa minha intenção de defender todo mundo que estava comigo, que eu tinha criado, criado conexão, acabou trazendo o alvo para mim. Eu tentava tirar o alvo das pessoas e esses alvos vieram para mim porque acabava sendo tentativas mal preparadas de tirar o alvo de defender alguém. Então isso acabou trazendo para mim e perdendo a confiança das pessoas, tanto que eu recebi votos de pessoas que eu achei que eu pudesse confiar. Então tivemos um blind sign no primeiro na primeira votação ou você esperava que ia sair? Não e sim, porque metade da tribo eu sabia que não estava comigo, que eu não tive conexão e eu não fingi que tinha conexão com elas. Isso era bem claro. Um, três votos que eu tomei eram pessoas que estavam juntas comigo, mas desses três votos que eu tomei, dois eu já esperava. Um deles não, um, um realmente foi um blind e o resto não. O resto eu já suspeitava, tanto que na tarde de domingo eu já sentia que seria eu. Eu cheguei a, a comentar votação... isso com outras pessoas, que seria eu. A votação foi 6 a 3 né? Sim. É, então, pelo que você está falando, você esperava ter com você quatro votos. Você já esperava, mais ou menos, que você pudesse sair mesmo? no, Sim, na, no... Já, já, é, já esperava. Eu não esperava seis. Eu esperava, possivelmente, é, cinco votos com quatro certeza um deles era um teste tanto que uma frase dita por mim foi que eu teria certeza sobre a confiança no conselho e foi justamente o que aconteceu uhum. e e assim ah uma coisa que a gente não tocou e que eu acho que é legal conversar com você, principalmente que foi a primeira vez que você passou por isso. É, o que você acha da prova né que você participou? Como é que foi a dinâmica? Como é que a tribo se organizou? Como é que foi essa, esse rolê? Então, a prova, quando saiu o mail eu já sabia que seria aquela prova. Eu já tinha estudado um pouco as provas. Olha, Jesus, <risos> eu sou estudado, eu cheguei... Eu cheguei a comentar no grupo da moderação, olha, eu acho que é essa prova e tal. E acertei. Uh, gostei, gostei da prova. É engraçado que eu sabia, a gente sabia, nossa, nossa equipe, nossa tribo, a gente se organizou muito bem. Só que a gente tinha uma resposta que a gente não sabia, apenas uma a gente não sabia, e por conta disso acabou embolando e perdemos o tempo, é, talvez se a gente tivesse respondido todos e deixado só essa, a gente teria ganhado, mas é, aconteceu da gente perder o tempo também, mas é, o mais chato de sair, de ser o primeiro a sair, é não participar das provas, que era uma coisa que eu estava bastante ansioso para poder participar. Menino, eu tenho certeza absoluta que você vai ter outras oportunidades. Você, é só você querer. Certeza absoluta, menino. Está tá, tá tendo uma entrevista muito surpreendente, positivamente. Toma. É, e, e o que, que você faria se você estivesse no lugar agora das duas pessoas que votaram com você no, daqui para frente na tribo? Você assim? ia sentar e chorar em posição fetal ou você acha que pode ter salvação? Para pessoa, essas pessoas, eu acho que pode ter salvação, porque tem três pessoas em específico lá dentro da minha tribo que elas estão atirando para todos os lados. Elas estão bem desesperadas. Eu não vou citar nomes justamente porque a gente combinou de não estragar o jogo de ninguém. Queria muito poder, ah, <risos> tá louca, mas mas tem três pessoas que elas estão bem perdidas lá. E eu acho que essas duas que votaram comigo, elas conseguem se salvar é, é, por conta disso. Porque são pessoas fortes dentro da tribo. São alvos fortes dentro da tribo. Essas três pessoas desesperadas. Então, eu acho que isso pode ajudar esses meus dois aliados que votaram comigo. Legal. Bom... É, um, um quadro que a gente vai ter nessa temporada E que eu achei muito legal Porque ele dialoga com o tema da temporada E foi uma coisa que a gente nunca tinha explorado Em entrevistas aqui no chat é, E que é uma coisa que você vai perceber Se você ficar com a gente que é, é, um, é um comentário geral Todo mundo que é eliminado de um jogo Quando conversa sobre o jogo Com outras pessoas Fala assim, ah mas se eu tivesse feito aquilo Mas se eu não tivesse decidido jeito Se eu tivesse agido de forma diferente então, a gente vai explorar um pouquinho esses fantasmas que vocês vão carregar aí. E, e eu queria que você falasse qual é o seu. Qual... O que que... qual a decisão que você tomou no jogo que você acha que vai te assombrar quando você estiver lembrando a sua experiência em Tortuga? Ah, foi achar que eu poderia me abrir demais. Como eu, como eu falei, eu senti conexão com algumas pessoas e eu falava abertamente sobre o jogo, sobre quem eu não sentia conexão. Então, algumas dessas pessoas estavam conectadas a pessoas que eu não tinha. Então, isso com certeza afetou. Então, se eu pudesse voltar, eu guardaria mais coisas comigo, mais informações comigo. É... Então, isso eu acho que pode ter me atrapalhado um pouco. Hum, muito bem. Fica de experiência para o próximo jogo. Com certeza. Ainda é. na vibe de poupar um pouco os coleguinhas que estão no jogo. O, Chaco, o Tacando Alvinho, que era o quadro que muita gente adorava, foi substituído. E a Furtado dele vai se chamar as Tortuguitas. É, Emanuel vai falar agora três números de 1 a 8, que representam os coleguinhas de tribo dele. E ele vai associar cada coleguinha a um adjetivo. E ele não precisa justificar. Ele pode, se ele quiser, mas ele não precisa. Ah, então pode falar esses três números. Tá, pode falar os três de uma vez ou um de cada vez a gente vai comentando? Três. Os três, três de uma números. vez. Tá, eu quero o oito, o quatro uhum. e o dois. Vitor, Lucas e Giovana. Amor, era justamente isso que eu queria. <risos> vamos lá, vamos começar pelo Vitor, então. Um adjetivo só. Pode. <risos> só fazer um o... Tá, o Vitor estratégico. Ok. Ah, eu posso justificar, né? Pode. Então, o... eu acho o Vitor muito estratégico. Ele soube trazer o jogo para o lado dele e principalmente usar coisas que eu falei a favor dele. Ok, Vou tentar Lu... fazer uma justificativa rápida Para não ferrar todo mundo <risos> <risos> Amo Lucas Lucas, olha o Lucas é um pouco mais difícil Lucas, surpresa Foi uma surpresa para mim Porque era uma pessoa que eu queria próxima a mim mas era uma pessoa que queria muita gente próxima aí que não estava comigo então foi uma surpresa eu tentei que, ah, que, pode... que eu tentei defender ele até o último minuto e nesse, nessa questão aí me ferrei E e Giovana Giovana Ai, meu Deus a Giovana teria dois adjetivos para ela, por isso que eu perguntei se poderia ser mais de um. Pode falar os dois. <risos> Acho que o principal... Um, vou falar... Tá, vou falar o mais pesado. Traidora. Uau! <risos> e, oh, vou falar o mais pesado. Ela foi, assim, um amor para mim. Foi a pessoa que eu mais me conectei. Sem dúvidas, mas foi a traição que eu mais senti, com certeza, porque é, foi ela que eu não esperava, eu não esperava total e eu acredito que ela tem, tipo, teve os motivos dela, né? mas faz parte do jogo, ainda tá no coração, a traição e o amor por ela, tá os dois aqui. Muito bem. Então, o Vitor é o estratégico, o Lucas é a surpresa e a Giovana é a traída, a traidora. Muito Isso. Bem. <risos> Giovana Amor... não me mata, te amo. Não, imagina, faz parte do jogo. Com certeza. Amor, chegou o momento então da gente fazer as suas considerações finais. Esse momento é um momento que, se você acha que tem alguma coisa legal para contar sobre você, sobre o seu jogo, sobre a sua experiência, e que a gente ainda não teve oportunidade, você pode comentar, é um espaço livre para você agora. Se não, você pode se despedir das pessoas. <risos> ah, vou fazer um contexto todo, então. É... Foi uma experiência muito legal. Tudo muito... Coisas que eu não esperava. Caí de cabeça total, sem conhecer nada, sem conhecer como jogava. E fui tudo aprendendo aos pouquinhos. Mudaria algumas coisas, sim. Eu eu sinto que muita gente não teve a oportunidade de me conhecer de verdade. Era um, era, um, era um jogo, era uma brincadeira. Então, de certa forma, a gente falava muito sobre o jogo. Mas eu acho que eu tenho muito além disso para mostrar, para adicionar para as pessoas e também para aprender, uh, foi uma experiência assim que eu não sei descrever, muito, tudo muito organizado, a moderação excepcional e adorei, adorei a oportunidade de, de fazer parte do, dos 10 anos, de, de, de, pensando pelo lado bom né, pelo menos ganhei uma medalhinha lá na Wiki, começando a construir <risos> E outra Acredito que outras virão Vamos ver o que vai acontecer aí pra frente Mas Desejo sorte a todo mundo Mais sorte para alguns específicos Que eu não vou citar nomes Mas É isso aí, beijo pra todo mundo hum. Manoel, queria agradecer a sua disponibilidade. A sua entrevista foi deliciosa. É, normalmente, assim, a gente fica falando ai, ah, nossa, o pessoal que sai cedo não tem muito para dizer mas eu acho que foi uma entrevista que as pessoas vão conseguir tirar muita coisa real, assim, eu tô, tô... assim, acho que as pessoas vão ficar encantadas com você que bom que você está disposto a, a continuar com a gente a, a jogar outras coisas. Eu espero que você tenha mais sorte, que você leve o que você fez de o que você achou que não deu certo, que você leve como lição para uma próxima vez que você for jogar. É, parabéns pelo pelo pelo pelo jogo, pelo que você conseguiu fazer, pela sua dedicação. E para vocês que estão aí nos assistindo, começamos mais uma jornada e a gente, eu espero você até o próximo, Chaco Alvinho. Será que os dois que votaram com o Emanuel vão conseguir se salvar se a tribo for de novo para o CT se a outra tribo for para o CT como é que será que está esse desenho estou ansioso para descobrir isso e eu quero descobrir junto com vocês um beijo para vocês e até o próximo chá com Alvinho tchau tchau beijo gente tchau